Você já trabalhou com o elemento ar e conhece as utilidades dessa magia? Como fazer ela funcionar na sua vida? Você conhece as correlações do elemento ar com instrumentos mágicos, horário, direção cardial? Não? Então você não conhece tudo o que a magia do elemento ar oferece. Esse vídeo é o vídeo da série 5 elementos e hoje eu vou falar sobre o elemento ar. Vem comigo! Música Charada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro. Hoje a gente vai falar sobre o elemento ar e esse vídeo ele faz parte de uma série de vídeos que eu tô fazendo aqui no meu canal falando sobre os cinco elementos e os seus usos, os seus poderes, com informações fresquinhas, diretas, vindas do meu livro das sombras e explicações de como se pratica magia utilizando este elemento pelas minhas vivências e pelo meu conhecimento importantes dentro da Wicca, afinal de contas a gente trabalha além dos deuses, as bases energéticas através dos elementos naturais que existem em tudo. Eu também explico sobre isso no vídeo 1, um pouquinho melhor sobre essa correlação, mas a ideia é que tudo no mundo tenha um ou mais desses cinco elementos em sua composição que fazem com que o todo aconteça certo? Mas antes, não se esquece se inscreve no canal se você ainda não é inscrito deixa o seu like pra fortalecer ainda mais a nossa energia e me segue no Instagram, arroba comenta aqui embaixo também se você aí já trabalhou com algum elemento, já fez magia elemental e qual elemento você usou. Você já deve ter visto isso no vídeo 1, mas caso você não tenha visto, eu vou deixar aqui ó, o vídeo 1 nos cards, mas eu vou repetir as informações principais. Os cinco elementos são terra, ar, fogo, água e espírito, ou éter, certo? Esses cinco elementos, eles são necessários para que a magia aconteça, então nós invocamos essas forças dentro do círculo mágico para que elas componham a energia dentro do círculo e façam a magia acontecer então a magia só acontece quando a gente consegue o total equilíbrio com essas cinco forças dentro do círculo aí a magia se faz real, certo? Por isso que eles são extremamente necessários e é por isso que a gente tá fazendo essa série aqui falando sobre eles se você aí do outro lado não sabe o que é um círculo mágico, não tem noção de como se lança um círculo mágico, me pede aqui embaixo nos comentários. Cedric, me traz explicações sobre círculo mágico. Me ensina como fazer que eu gravo um vídeo pra você. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o elemento ar, que é um elemento que normalmente é direcionado para as, as funções mentais, o desenvolvimento criativo e todas as coisas relacionadas com a mente, com a criatividade, com a fala e com a eloquência no geral. Porém, esse elemento é um dos elementos primários para a vida. A gente precisa do ar para poder respirar, né? O oxigênio para a gente poder viver. Então, o ar ele é um elemento primário e essencial para a vida do ser humano. Esse elemento também está intimamente ligado com a ancestralidade, com os nossos ancestrais. Afinal de contas, o mesmo ar que eu respiro hoje é o ar que eles respiravam no passado. Assim como é o ar que conecta todos os seres humanos, os seres vivos, né? que estão aqui na Terra. Todos os seres, sejam eles animais, vegetais, enfim, que respiram do oxigênio, compartilham do mesmo ar que nós. Se você está numa sala com 10 pessoas, as 10 pessoas estão respirando praticamente o mesmo oxigênio. Quando a gente respira, a gente traz para dentro do nosso ser a essência das outras pessoas que estão em volta. E quando a gente inspira, a gente deposita no ambiente onde a gente está a nossa essência. E se existem outras pessoas, eles vão... Trazer essa essência que faz parte da gente para ele Então o ar, ele nos conecta Não só os vivos, mas conecta a todos O ar, ele é a essência viva da divindade Quando a gente respira, a gente respira a vida A gente respira os deuses A gente respira a criação A gente respira tudo O ato de respirar, que às vezes a gente torna uma coisa tão banal Por ser decorrente do dia a dia é uma coisa extremamente importante, não, não só a vida, porque se a gente parar de respirar a gente morre, mas também porque ele nos conecta com todas as forças ao redor. O ar ele tem esse poder de disseminar ideias, de disseminar sensações e ao mesmo tempo trazer coisas pra gente. A gente pode, através do ar, mandar uma mensagem para uma pessoa que a gente gosta. Imagina uma coisa gostosa, imagina uma mensagem gostosa e para essa mensagem em direção, imaginando aquela pessoa. E você vai direcionar através do elemento ar o seu pensamento, o seu sentimento, a sua vontade. Porque todos nós estamos conectados pelo elemento ar. O elemento ar, ele tem uma energia expansiva, uma energia ativa e de movimento. Na maioria das vezes, úmida, tá? É, em alguns lugares a gente pode interpretar a energia do ar como seco, o rarefeito, né? Aquele ar que a gente... Respira e parece que não tá respirando nada porque é quente. É, o ar, ele pode ser representado através da fumaça, do sopro, do vento, certo? Através de coisas que se movem e dançam sozinhas, ok? O ar é um elemento que tem a potência de fazer as coisas saírem do lugar, alçarem voo se você está estagnado, parado, se você está querendo se movimentar, você pode utilizar o elemento ar para dar uma guinada na sua vida, para levantar você, levantar seu alto astral e te colocar na direção daquilo que você deseja, daquilo que você quer. O elemento ar ele tem essa essa transicionalidade das coisas, do que está parado porque se move, ou do que se move porque fica parado, certo? O elemento ar pode banir as coisas e mandar as coisas ir embora. Eu não quero uma coisa Coisa, utilizo o elemento ar para mandar embora. Eu não quero sentir isso. Utilizo o elemento ar para mandar essa sensação embora. Então o elemento ar também tem esse poder. E da mesma forma que o ar manda embora, o ar também traz. Eu quero algo. Utilizo a magia do elemento ar para trazer para mim. Para os bons ventos me trazerem. Nunca ouviram essa frase? Que os bons ventos te tragam ou te levem. É isso. O ar ele tem essa essa conexão de movimento. O ar representa o espírito da deusa, aquele sopro de criatividade que dá a vida. O sopro da vida, o sopro do espírito, o sopro da criação. Da mesma forma que nós sopramos e respiramos. O ato de respirar é muito poderoso e esse poder permeia a tudo. Certo? Então respirar é um ato sagrado, porque é um ato de conexão, não só com o elemento ar, mas com a própria deusa. O ar é o elemento que une terra e céus, vamos dizer assim. Ele é o entremeio. E esse entremeio fala sobre o poder dele de conseguir permear as coisas. Então é através do elemento ar que a gente também consegue permear o reino dos deuses. Quando a gente vai dar vida ou dar poder para um objeto, a gente sopra nesse objeto o sopro da vida, o sopro da criação, o sopro do tornar real e do dar poder no nosso plano. Porque o elemento ar ele faz essa ponte, essa conexão da gente trazer a energia do divino para... A terra, para a coisa, para o objeto, para nós. Então é através do elemento ar que nós trazemos a vida, a energia do outro plano e colocamos e magnetizamos nos objetos de poder, nos banhos e nas magias que você vai estar tá trabalhando. Agora que você entendeu um pouquinho mais sobre a energia do elemento ar, a gente vai falar sobre as correlações deste elemento com a magia. O que, que é correlação? É quando a gente pega coisas do cotidiano que sejam simbólicas e agregamos a este elemento para fazer sentido para nossa magia, então fazer com que ela aconteça, certo? Então a direção do ar dentro do círculo mágico é o leste, tá? O horário do ar é entre 6 e 7 horas da manhã, que é o horário onde o sol está nascendo, o dia está raiando. E essa alusão é muito clara e muito simples quando a gente pensa que o nascer do dia também é o brotar de novas ideias, é o brotar da esperança, é o nascer das coisas e o acontecimento do surgimento que é o que o ar traz. O ar traz essa coisa de boas ideias, novos dias, de movimento. Por isso é esse horário e essa direção. A época do ano associada a esse elemento é a primavera, é aquela época onde todas as coisas estão fluindo, onde os animais estão saindo da toca, onde os passarinhos estão voando, onde a nossa respiração, o ar que a gente respira, não é tão quente, não é tão frio, não é tão úmido, ele tá equilibrado, certo? Esse momento é o momento que representa mais o elemento ar, que é o momento da gente sair a vida, sair para fora, sair de dentro da gente, né? Enquanto o norte é, representa a introspecção, né? Que fala sobre estar dentro da gente, o ar, ele fala sobre sobre sair de dentro da gente, sobre sair de nós e mostrar para o mundo a nossa beleza, as coisas que nós podemos construir, quem nós somos e a que viemos ao mundo. Por isso que essa estação do ano é a estação que representa o ar. Os sentidos do nosso corpo que tem ligação com este elemento são a audição e o olfato. O olfato é óbvio, né, gente? Porque a gente está respirando. O fato de respirar já é... Um, um contato com esse elemento Mas além de tudo, é pelo nosso nariz Que a gente sente o odor das coisas E o odor comunica A gente sabe o cheiro de uma flor O cheiro do perfume de alguém A gente consegue lembrar das pessoas através do cheiro Então o cheiro comunica Da mesma forma que o som também representa o ar Porque o som percorre né? Então a gente escuta e a gente cheira Esses dois, Essas duas é, capacidades do nosso corpo Nos conectam com esse elemento Porque nos fazem nos conectar com a vida você percebe que não é só o som da música Mas o som da minha voz, da sua voz Você consegue reconhecer as pessoas pelo som Certo? E pelo cheiro. Então o ar também é, acaba sendo o um elemento da comunicação por conta desses fatores. E é representado através do nosso corpo por, esse, por essas características, que é o respirar e o ouvir, certo? As cores que representam este elemento são as cores que a gente encontra na natureza na época da primavera, né? E são também as cores que trazem frescor, as cores que trazem alegria, as cores que têm seu aspecto cromático a expansão. Então a gente pode utilizar o amarelo, a gente pode utilizar o laranja, a gente pode utilizar alguns tons de verde claro, certo? Cores que expandem a energia, que mostram a sua presença, que dizem que eu estou aqui, eu existo. Caso você seja um amante da astrologia, os signos que representam o elemento ar são gêmeos, aquário e libra. São signos que em sua essência normalmente estão ligados ao ar pelo dinamismo, por gostar de se comunicar, por gostar de estar em contato com muitas tarefas, por não conseguir, às vezes, decidir as coisas, por sempre estar entre é, várias situações, ter muitos amigos, estar em muitos lugares, gostar de ter uma vida um pouco mais agitada, voltada para a beleza, voltada para as artes, para a criatividade. Então, estes signos são considerados é, signos que representam o elemento ar por conta desse dinamismo e dessa flexibilidade de sempre estar com diferentes pessoas, gostar de conversa, gostar de beleza, está voltado para comunicação e criatividade no geral. Os instrumentos mágicos que você pode utilizar para trabalhar a magia do elemento ar são sinos e instrumentos que fazem som no geral. Você pode utilizar apenas, você pode utilizar leques, você pode utilizar incenso, você pode utilizar varinhas e espadas, que em algumas tradições são representações do elemento Ares. Se você usar sua criatividade, eu garanto que você vai achar mais instrumentos ou materiais que podem ser usados para trabalhar a magia deste elemento. Agora é aquela hora que eu peço para você pegar o seu caderninho, o seu livro das sombras, para anotar as correlações bonitinhas e você não se perder. Correlações tiradas diretamente do meu livro das sombras, tá? Pra vocês poderem estudar e não se perderem dentro de cada elemento, beleza? Então anota aí que eu vou aqui com a minha colinha do lado. Primeira coisa para você não esquecer, a direção do elemento ar é o leste. Segunda coisa, a energia do elemento ar é masculina, ela pode ser seca ou úmida, ela é expansiva e ativa. Horário, o nascer do sol, entre 5, 6 e 7 horas, mais ou menos, depende do horário que o sol vai nascer aí. A estação do ano é a primavera, as cores podem ser amarelo, podem ser vermelho, podem ser laranja, podem ser cores que tenham essa expansão de luz, beleza? O sentido físico é o olfato e a audição, ou seja, nariz e ouvido. Os signos são gêmeos aquário e libra a natureza básica energética deste elemento é de movimento é uma natureza flutuante de frescor no geral ela pode se manifestar através do som e da respiração assim como do vento em geral tá? a fase da vida que representa este elemento é a infância os lugares que podem representar e ter muito dessa energia uma conexão mais fácil, né, com o elemento ar, são todos os tipos de montanhas e colinas, principalmente aquelas que têm muito vento ou que têm gelo, no geral. É, céu, o céu nublado, ambientes que você consiga ter amplitude dos céus. Praias, onde ventam muito, porque normalmente o elemento ar sempre está conectado com outro elemento, tá? Ele nunca está sozinho. Onde vai ter ar, sempre vai ter alguma outra coisa. Os outros elementos, nem sempre, mas o ar ele é um elemento de transição. Então, ele está sempre conectado com outro elemento, tá? Torres altas, aeroportos, é, picos de N tamanhos. É, escolas, bibliotecas, ambientes que você exerça a leitura ou a criatividade de alguma maneira. As formas ritual, que você pode trabalhar ritualisticamente com esse elemento. Você pode sacudir coisas, principalmente aquelas que fazem barulho ou aquelas que se movem. Você pode pendurar coisas para que elas se movam ou façam barulho. Se suspender ou estar em lugares altos e trabalhar a, a, o vento que passa por você. Ou soprar coisas, jogar coisas, direcionar coisas. Você pode trabalhar a fumaça das coisas também, queimando algum objeto. Você pode utilizar leques e penas para poder abanar coisas, tirar coisas, certo? E as ferramentas são leque, pena, sino, incenso e incensário, espada e varinha e a thumb também, tá? É, essas três últimas vai variar da tradição que você tá e da vertente de magia que você tá trabalhando, mas normalmente algumas tradições usam também para este elemento. Essas foram as correlações para vocês anotarem, não perderem e saberem como lidar com esse elemento, mas a magia na verdade ela só se faz presente quando a gente consegue se conectar realmente com este elemento e essa conexão ela pode vir através de uma meditação, ela pode vir através de uma comunhão física com esse elemento, estando no lugar alto sentindo o vento em você e de diversas outras maneiras por isso eu trouxe nesse vídeo dois exercícios para vocês trabalharem é, e se conectarem com este elemento tá um desses exercícios né que é o primeiro que eu vou passar agora você vai precisar estar num ambiente que tenha som que tenha barulho, uh, pode ser na cidade, pode ser, enfim, que tenha barulhos diferenciados, de preferência de dia, isso é mais interessante de ser feito, porque tem vários sons acontecendo ao mesmo tempo. Presta bastante atenção, tá, nesse primeiro exercício que eu vou passar pra você, porque você não vai poder estar tá me escutando, você vai ter que fazer isso sem fones de ouvido, então você vai encontrar o ambiente que tem som, você vai se sentar neste ambiente, vai fechar os seus olhos e vai se concentrar na sua respiração, até que a sua mente esteja calma o suficiente você consiga só ouvir os barulhos, tá? Aí você vai prestar atenção, escolher um barulho no ambiente e prestar atenção nesse barulho. Você vai tentar, através deste som, descobrir as características da pessoa, por exemplo, que tá falando. Então, eu tô lá sentado relaxei tô ouvindo alguém falando, e através da voz dessa pessoa eu vou tentar deixar minha mente vaguear por esse, por esse som e fazer com que o som fale comigo, então eu vou tentar descobrir o tom de pele dessa pessoa, como é o cabelo dessa pessoa a cor dos olhos, qual a altura dessa pessoa, e eu vou me aprofundando nisso ah, eu vou me concentrar num barulho de um carro, então eu vou prestar atenção no som, eu vou tentar conhecer o carro, saber como é o carro, a cor do carro, o modelo do carro, tudo através do som, porque o som também tem característica impressa nele. E quando a gente começa a escutar e traduzir os sons, a gente se conecta com a força e com o poder do elemento, a ponto de você conseguir identificar pessoas que você nunca viu na vida pelo som que ela faz. Tá? Então esse é o primeiro exercício, identificar sons através é, da concentração, beleza? O segundo exercício que eu vou passar para vocês é uma meditação guiada, porque é uma respiração, é chamado respiração de quatro tempos. Essa respiração é uma respiração oriental maravilhosa e ela serve principalmente para a gente desacelerar a nossa mente. Então, normalmente, antes de você fazer uma meditação, você faz essa respiração de quatro tempos para que você possa estar com a mente desacelerada. Sem contar que é comprovado que essa meditação, conforme você está fazendo e respirando, você está levando oxigênio para o seu e tirando do seu sangue outros gases que não são bons para ele. Quando você oxigena o seu sangue, o seu cérebro ele vai ter uma redução de, de estímulos, então você vai desacelerar o seu corpo físico. Normalmente, esse tipo de meditação, essa respiração de quatro tempos, ela é feita por pessoas que têm ansiedade, que têm alguns tipos de crises é, no geral. É, falta de controle Porque ela traz a calma Quando você começa a fazer a respiração Existe essa oxigenação no sangue Aí você reduz os seus estímulos Então ela é excelente indicada Inclusive por terapeutas Para que a gente possa desacelerar certo Então ela é muito, muito, muito importante E ela vai trazer essa conexão Não só com o ar, como com você mesmo E com o tempo, você pode utilizar Essa respiração de quatro tempos Para se conectar com a energia do ambiente Então você pode muito bem sentar num lugar desconhecido, e fazer a respiração de quatro tempos. É através do ar que você respira, identificar a energia do ambiente. Até mesmo utilizar essa respiração de quatro tempos para depositar energia nesse ambiente. Então, se tá num ambiente lá que você quer trazer harmonia, você pode fazer a respiração de quatro tempos. Toda vez que você solta o ar, você solta a harmonia junto. Porque essa é a intenção. Magicamente falando, a gente vai trabalhar a respiração de quatro tempos com a intenção de fazer magia. É muito legal, certo? Então, bota aí seus fones de ouvido e escuta o meu áudio, beleza? Segue ele até o final. E faz essa respiração. Fique numa posição confortável. Sinta seu corpo. E vá tomando consciência. De cada parte dele. Deixe a calma e a tranquilidade. Te preencher. Enquanto você escuta a minha voz. Tenha em sua cabeça. Que ao iniciar a respiração. De quatro tempos. Cada inspiração que você vai fazer, você tem que trazer para a sua vida, neste momento, o poder da criação e de toda a existência. E a cada inspiração, você deve devolver para o mundo parte de você. Então, busque em você algo que você goste, busque em você uma sensação de amor, de beleza e alegria. E ao soltar a sua respiração, Deposite essa energia no mundo. Agora, comece inspirando a vida e a ancestralidade, enquanto eu conto. Até quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Permaneça com o ar em seus pulmões. Um dois, três, quatro, devolvo o ar ao universo com a melhor parte de você, um, dois, três, quatro, agora respire novamente a vida enquanto eu conto, um, dois, três, Quatro. Permaneça com o ar em você, enquanto eu conto. Um, dois, três, quatro. Devolvo o ar ao mundo com a melhor parte de você, enquanto eu conto. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez, respire. Um, dois três quatro permaneça com o ar um dois três quatro devolvo o ar ao mundo um dois três quatro respire mais uma vez um dois três quatro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 Três. Quatro. Solte o ar. Um. Dois. Três. Quatro. Permita-se nesse momento relaxar. E sentir essa conexão, essa calma que está em você. Curta esse momento. Agradeça o elemento ar. Pela conexão. E vá retornando aos poucos. Para aqui agora, tomando consciência do seu corpo, vá abrindo seus olhos aos poucos e é isso. É isso aí meus amores, este foi o segundo vídeo da série dos cinco elementos nesse eu trouxe dois exercícios para vocês, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo falando sobre o elemento terra então saindo desse já vai lá pro, pro vídeo da terra e faz os exercícios e aprende como trabalhar com esse elemento. Se ficou alguma dúvida com relação ao elemento ar deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder com o maior carinho e prazer do mundo tá bom? Você pode fazer esses exercícios quantas vezes você quiser para ampliar a sua conexão e o exercício de respiração é ótimo, principalmente se você vive numa é, rotina acelerada vai te ajudar muito. Muito obrigado por mais esse encontro, por estarem aqui comigo, se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve, deixa seu like pra fortalecer a nossa energia ainda mais se inscreve no meu Instagram arroba beleza? E deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa meditação, o que você achou dessa respiração e como foi pra você. É isso tchau e que o sol possa iluminar o seu caminho